Eu cresci sem meus pais e aprendi algo a mais Coloquei meu uniforme e me tornei Tudo começou naquela maldita noite em que meus pais derramaram sangue eu fiquei sem rumo, não podia fazer nada Apenas lembrando do tempo distante E Bruce Wayne estendeu a mão E me deu esperança Me ergui e protegi Todos de uma matança Minha equipe me traiu E a raiva subiu Só quero que acreditem em mim eu não sou tão malvado assim Não querem me perdoar Agora pra vocês é, é o fim Eu cresci yeah, yeah, sem yeah, meus pais yeah, E aprendi yeah, a yeah, mais Coloquei yeah, yeah, meu uniforme yeah, yeah, E me tornei o Robin Homem moncego é yeah, yeah, fraco demais Parei com isso e só me deixo em paz yeah, yeah, yeah, yeah. Pior isso que eu fiz foi só o começo Agora sim, tá tudo perfeito A gente vai, vai lutar, lutar e isso, isso terá, um terá um fim Essa equipe é um lixo sem Podem sim. ser sim. fortes, mas tem suas fraquezas sim. Todo mundo fala sim. que eu perdi sim. a cabeça sim. Eu sou o mais forte, sim. então me respeite sim. Eu sou o novo Slate sim. Minha equipe me traiu E a raiva subiu O que acreditem em mim. Isso está muito fácil. Vocês foram enganados, bride na voz, Robin. Ah. Eu cresci sem meus pais e aprendi algo a mais que meu uniforme e me tornei o um Robin homem um cego, fraco demais Parei com isso e só me deixe em paz E todos verão se tornar o seu pior vigor. O meu plano foi concretizado Todos aqui estão engaiolados Digam adeus pros seus pais e irmãos Hoje é o fim pro jovem titã.